Olá meus amigos, minhas amigas, agora gente, nós vamos aqui fazer uma colheita de jirimum, gente, ok? Olha só, meu tio já vai me dar um aqui, ó, jirimum, gente, para quem não conhece, é a famosa abóbora, quem mora em São Paulo conhece como abóbora, certo? Aqui ó, nós conhecemos como girimu ok? Isso aqui, gente, com leite, isso é uma maravilha, mais um aqui, ó, mais um legal aqui mais... meu tio pegou ma... mais uns ó, enquanto menorzinho, calma aí tio enquanto menorzinho assim gente, mais gostoso ó se você for comprar girimum, e ou então abóbora não cresça os olhos naqueles grandão não, vai nesses pequenininho né de é, isso aqui é muito bom para comer na carne coloca dentro da carne aí é bom demais muito gostoso olha só tá quase cheio já Olha só, gente, aqui, ó. Que maravilha que eu trouxe aqui pra vocês, aqui, ó. Olha só, que lindo. Isso aqui é muito bom, gente. Tem uns pequenininhos. Gente, o que é que acontece? Outro dia o meu primo me chamou pra almoçar na casa dele. Tinha um monte de comida gostosa. Peixe, tinha macarronada, um monte de coisa. Mas quando eu provei no. no como é que diz? Abobrinha. Na abobrinha lá. No girimãozinho dele lá, que era. Chama como abóbora, né? Rapaz, eu não, quase que eu não paro mais de comer. Muito gostoso mesmo. Na carne, no frango. Gente, isso é maravilha. Enquanto menorzinho, assim, mais gostoso é. Ok? Porque ele fica bem consistente. Uma maravilha. Aqui que nós temos um grão, ó. Temos de todo, todo, todo jeito. Temos maiores, ok? Temos menorzinho, mas todos são saborosos. A vida na roça é assim, gente. É um pouco sofrida, mas é gratificante. Eu... Olha só, aqui para completar, ele tá tirando aqui mamão papaia. Diz ele que... Olha só, é um mamão muito bom. Gente, olha o tamanho desse mamão papaya, gente. Em São Paulo, Manel, não dá nem a metade desse aí mamão papaya. Olha né? Pois é, aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos os um mamão ali, ó. Legal, vou puxar aqui o zoom para vocês verem, olha. Olha só aí, ó. Os pés de mamão ali, por aqui na frente, aqui, ó. Maravilha. Lá na frente nós temos uns um mamões mais compridinho, Olha aí, ó. Mamãozão aí, ó, esse aí é cumprido, como é o nome desse mamãozinho? É o mesmo, meu. o, é o papai, olha só gente, completamos aqui a nossa carga, e vamos que vamos, pois então minha gente, vamos que vamos, um forte abraço aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer, chegamos aí os 10 mil inscritos, o canal do Zé Maria Lima que também é meu, está com 362 mil, muito obrigado a vocês que vieram do canal José Maria Lima, um forte abraço, continue com a gente, vamos compartilhar nossos vídeos, nós estamos mostrando aí coisas legais Coisas que tem benefício Para nossas vidas, tá bom? Forte abraço Fui, até o próximo vídeo minha gente Tchau, tchau